E o Bitcoin subiu no final de semana depois de buscar a casa dos 25.800 dólares. E esse próximo movimento pode surpreender muita gente, especialmente os ursos. Sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça: se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais amigos e não deixe também de se inscrever no canal se não está inscrito ainda e ativar todas as notificações para você não perder nenhuma análise e update do mercado. E também comente abaixo que você está fazendo aqui agora com o mercado que você acha que vai acontecer com o Bitcoin eu quero muito ver a opinião de vocês e ver o sentimento da galera aqui né que tá no acompanhando no YouTube aqui essa essa essa jornada aqui com o Bitcoin isso é muito legal compartilhar com vocês aqui as análises que eu estou fazendo pessoal e isso que é para mim é muito é muito empolgante tá eu realmente ficou assim acordo de animado aqui para comentar para vocês o que, que eu tô analisando e fazendo em relação ao Bitcoin vamos lá o que, que a gente pode ver aqui agora, pessoal? Primeiro, antes que eu comentar para vocês aqui, rapidamente, falar sobre a SP500 e o DXY. O primeiro DXY aqui, ó, que acabou rompendo região de resistência aqui agora. Então, falei para vocês: tome cuidado com essa formação de rounding bottom aqui no DXY. Rompemos para cima, tá? Isso pode começar a gerar problemas aí para o mercado, tá? Tô, tô de olho aqui SP pequenos. Também comentar rapidamente sobre o ouro para vocês também, que, que eu estou de olho aqui agora, tá? O ouro que teve uma colação importante com o Bitcoin aí nos últimos tempos, né? E a Luiz XY fez esse rompimento na região aqui, essa a região de 102, aqui,2, ponto uma região de resistência, tá? Dificuldade de romper e tá com, parecendo para mim que vai buscar pelo menos regiões se essa zona aqui próxima de 68, aqui, a região de 103 ponto 9 aqui mais ou menos tá pessoal a região que inclusive tinha uma testada uma linha aqui antes é né? uma região que a gente teve suportes resistências é uma zona importante ver o DXY voltar a testar isso pode gerar problemas para para pro, uh, SP500 e para o ouro também por exemplo né? E Bitcoin obviamente no curto prazo tá então esse é o ponto principal aí eu acho que a gente pode entrar uma pequena tendência de baixa aqui agora para o Bitcoin a gente pode buscar regiões de Fibonacci, como eu comentei para vocês em outras análises, mas no curtíssimo prazo o Bitcoin pode surpreender bastante, aí, tá? então tome cuidado, eu vou comentar para vocês aqui a pouquinho a análise sobre isso. Então, estou mostrando só aqui, olhando né, as próximas, digamos, uh, duas semanas, tá? o que pode acontecer para o Bitcoin, mas no curtíssimo prazo o Bitcoin pode dar uma surpreendida. Então, se acalma aí, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin. Então, com isso aí, né, essa região, uh, rompendo essa zona aqui do XY, as pequenos né, tem grandes chances de começar uma correção, não tá conseguindo romper essa região dos 4.200 pontos, tá numa região aqui de resistência, com formação também desse padrão aqui que eu não gosto nem um pouco, esse megafone no topo aqui para mim é um, extremamente um problema aqui, tá também formando outro padrão aqui, um padrão bem de bem com cara de que vai né, fazer uma correção, tá pessoal? Então me parece que esse p isso vai é ser uma correção, né? Mas se surpreender, se romper essa zona dos 4.200 pontos, eu posso estar errado aí da gente pode, de fato, rever a análise. Tá? Mas, para mim, está aparecendo aí que com o DXY estão subindo, a sp pode começar uma correção. E o ouro, né? conforme eu falei para vocês aqui agora, pessoal, o que eu estou de olho para o ouro aqui é essa região dos 1.985 dólares por onça. aqui, tá? Então, que, por que essa zona aqui é importante de ficar de olho com o ouro? Porque é o seguinte, olha só. O ouro fez essa... Testou de novo, fez um topo triplo aqui nessa região, ó, testando três vezes essa região dos 2.000 dólares aqui por, por onça. né? Então, é, inclusive, bateu de novo aqui nessa região dos 2.060 dólares, 2.070 dólares aqui por onça e é, tentou fazer um rompimento aqui, fez um falso rompimento de novo e tá aparecendo aqui, pessoal, que tem grandes chances do ouro fazer aqui um topinho duplo nessa região caso perder essa zona aqui dos 1.980, tá? Então, pra mim, é um ponto importante, botei um alerta aqui no meu vídeo, tá? Então, fique de olho nisso aqui, que se, se o ouro fizer esse topo duplo aqui, ó, a gente pode ter problemas no curto prazo, pelo menos aqui com ouro, tá? para buscar essa casa aqui próxima dos 1900 Uh, dólares por onça aqui mais ou menos tá então seria essa projeção aqui Bitcoin, que o que o ouro poderia buscar tá então com o DXY corrigindo né voltando a subir isso é, potencialmente pode acontecer aí tá então fique de olho aí tô, tô realmente aqui uh, muito apresenta uh, muita atenção nessa zona aqui dos dos 1900. inclusive essa região que o ouro teve resistência de novo aqui ó é faz parte de uma linha de tendência deixa eu mostrar para vocês aqui essa linha de tendência é uma linha de tendência importante aqui deixa eu um, vou botar um gráfico maior aqui diário é, tem uma linha nesse importante que tá acompanhando pro ouro também, que agora tá tendo resistência, é uma linha que era suporte, ó, tá virando uma certa resistência também, vamos ver como vai ser, como o ouro vai se comportar, mas para mim essa zona aqui dos 1900 uh, é extremamente importante aí, tá, porque se o ouro começar a corrigir, uh, provavelmente o Bitcoin também vai, vai corrigindo junto, tá, é bem, bem possível disso acontecer. Bom, vamos falar aqui então sobre o Bitcoin, caras, agora é comentar assim que de fato eu tô analisando pro Bitcoin aqui nesse momento. Tá? Primeiro, antes de mais nada, não esqueça se você não tem ainda uma conta aqui na corretora OKEx, já vai aqui embaixo cria a sua conta, tá? Muito importante mesmo. Inclusive, fiz um vídeo aqui sobre robôs uh, na semana passada, sexta-feira, né? Então, corretora que tem bastante liquidez, a segunda maior corretora de cripto aí, então, crie sua conta. Quando você vai, vai gostar da corretora, não precisa KYC, tá? tal, tá operando sem KYC na, na corretora. Não tem reporte, posto post de renda também, o pessoal sempre pergunta das mesmas coisas. É a corretora aqui, ela tá é, bem diferente, sem restrições, que nem corretoras, que nem a Binance, tá? Então, eu estou migrando várias operações a corretora KEX também, tá? Aconselho você a conhecer a corretora aí e você pode participar também do grupo VIP, além de a gente Correr até 10 mil dólares em prêmios. Aí, se você criar essa conta agora mesmo, você pode baixar o aplicativo concorrência até 10 mil dólares em prêmios. Tá bom? Então. Não deixe de criar essa conta e participar do grupo VIP do Discord que a gente vai estar atualizando vocês lá em relação a onde está em liquidez para o Bitcoin. Tudo que você vê aqui nos meus vídeos vão estar em tempo real, a gente comenta, a gente comenta no grupo sobre isso, sobre, sobre isso lá. Então tenta participar aí, que é realmente um projeto importante. Então, caras, vamos lá. Vamos falar que é, o Bitcoin que está numa região de resistência aqui agora. A gente teve esse rompimento desse padrão aqui, né? Você pode dizer que pode ser um, né, um padrão de ombro, cabeça e ombro aqui nessa zona, um, Bitcoin rompeu para baixo, né? Tem essa projeção que poder, poderia levar o Bitcoin para casa aqui dos 24 mil dólares, comentei para você sobre isso também. Então, obviamente, isso aqui é cedo para dizer, mas obviamente é uma zona que seria interessante ver o Bitcoin voltando a testar, né? E o Bitcoin segurou na média aqui 200 semanas aqui por enquanto, bateu aqui na região dos 28 mil 25 mil 800 dólares, né? Realmente foi, de novo, o block aqui muito preciso, fez uma excelente compra nessa região aqui dos 25 mil 800 dólares. Né? Avisei para vocês também que o Bitcoin poderia buscar essa zona na última análise, comentei bem possível, mais provável o Bitcoin pegar essa liquidez aqui abaixo antes de tomar a decisão e fiz uma excelente compra aqui nessa região aqui, mais pesada nessa região dos 25.800 dólares, também nessa zona aqui próxima preço médio aqui na região dos 26.000 e uh, 300 dólares aqui por unidade, tá? Então, fiz excelente, excelentes compras do Bitcoin, que estou realizando aos pouquinhos aqui agora, né? Fiz vendas boas aqui nessa região dos 27.300, mas existe grande chance, pessoal. Esse é o ponto importante aqui agora. Antes eu voltar para análise técnica e gráfica aqui para a gente poder dar uma olhada sobre isso, tá? Muita gente aqui está acreditando que agora, bom, essa região aqui é uma região de resistência, Bitcoin pode vir aqui testar isso aqui e vou continuar a correção. Sim, Bitcoin poderia fazer isso, inclusive tá aqui na região de 68, se a gente puxar dessa pernadinha aqui. Tá numa região de, de resistência aqui, região de 618, né? Que você sabe muito bem como funciona. Mas o problema todo, pessoal, me parece que... O que a gente tem que ficar de olho aqui agora é a Fibonacci desse topo aqui anterior, tá? Pra mim, o Bitcoin pode fazer, buscar a Fibonacci dessa região que seria aqui, essa zona aqui, próxima dos 28.300 dólares. Esse movimento pode surpreender aí bastante gente, tá? Porque existe bastante liquidez nessa zona dos 28.300, tá? Então, tome cuidado aí. Eu realizei vendas do Spot Bitcoin aqui, tá? Dessas zonas de compras que fiz lá, fiz lá nos 25.800 e também na região dos 26.300 para poder já... Né, botar lucro no bolso, ficar tranquilo aqui, mas vou tentar realizar bastante nessa região dos 28.300. Se o Bitcoin for lá, tá? Se o Bitcoin for lá, eu vou botar bastante dinheiro no bolso aí e esperar, porque a gente pode ter essa movimentação continuar aí, né, apesar de voltar para essas zonas aqui, essa zona aqui, né? É, é, no caso, desromper esse padrão para cima, tá? Então o Bitcoin costuma fazer esse tipo de movimento, tá? Então tem que tomar cuidado, é, apesar de que o Pentras não subiu tanto assim para fazer isso aqui, tá? Mas eu, é, possível, é bem possível o Bitcoin fazer isso aqui. Por que, pessoal? Por que a gente tem isso? Né? Vamos olhar aqui, então, os pools de criação. Tem aqui, ó, BitMEX, essa zona aqui, está bem recheada aqui de liquidez, até essas zonas 28.500, mas muito aqui nessas regiões, a região aqui dos 28.300 aqui, tá? Então, são zonas importantes. Então, estão os valores aqui do lado, aqui, para você, se você quiser, estiver interessado em perar em relação a isso, tá? Então, essas são zonas importantes. E também, aqui no Highblock se a gente puxar aqui a 12 horas, mostrar para vocês o que está acontecendo, dar um zoom aqui, a gente tem liquidez nessa região aqui, até a região dos 28.300 dólares tem liquidez, tá? Então, no curto prazo, o Bitcoin pode corrigir um pouquinho mais e voltar a subir aqui ainda, tá? Então, tem liquidez aqui no curto prazo na região dos 27, poderia voltar para essa zona aqui antes de fazer aqui mais uma, né, mais uma pernada, mais uma penadinha aqui para buscar essa zona, tá? Então, é, não estou dizendo que o Bitcoin com certeza vai buscar aquilo ali, não tenho a certeza nenhuma que de fato vai acontecer isso aqui, mas se ele for buscar, eu vou estar de fato realizando bastante aí, é, vendas, no spot e também interessado em buscar, escalar shorts para o Bitcoin aí, tá? É, de, forma, de forma mais pesada, na minha opinião. Porque eu acho que a correção que o Bitcoin fez aí é bem pequena e eu vou ter um risco retorno muito bom para poder entrar uma operação de short nessas regiões aqui, tá? de forma mais pesada, digamos assim. tá? É, vamos olhar aqui, então, o block nos 7 dias aqui, que é o tempo que eu mais gosto de usar aqui high block. E olha só, tem muita liquidez formada nessa zona aqui, pessoal. Vamos dar um zoom, ó. exatamente nessa zona aqui dos 28.400 dólares. Tá? Então, o Bitcoin poderia voltar aqui antes de tomar... Continuar essa, essa, essa correção, essa queda aí, na minha opinião. E olhando aqui, os, o, de um mês tem liquidez aqui. Não tem um dividimento abaixo. Tá o que, que mais interessante para mim aqui em relação ao Bitcoin é o, uh, essa região aqui dos 28, 28, 25.400 que tem liquidez aqui nos três meses. tá E também essa região dos 22.600 aqui, que é uma região que eu tô realmente... é, é impressionante o Bitcoin voltar para essa zona aqui. E é uma zona que tem bastante... Uh, de, uh, Bastante ineficiências aqui de oferta e demanda, também comentei para você sobre isso, tá bom? Então é, é um ponto importante que esse Bitcoin voltar aqui seria, seria bem, uh, digamos assim, bem maluco do mercado, tá? Mas é bem possível de acontecer. Porque aqui, ó, se a gente puxar o trade light, a gente vê que tem bastante ineficiência de oferta e demanda nessa zona aqui, tá? Zona aqui dos 23.600 até a região dos 22.700 dólares, né? No curtíssimo prazo também aqui, a gente pode ver que essa zona aqui, ó, dos 28.300 também ficou. Né, pendente aqui ó ficou uma ó, ó, ordens de venda aqui né que ficaram é, no caso tinha 10 vezes mais ordens de venda nessa zona aqui que o Bitcoin acabou não pegando tá bom então o Bitcoin poderia voltar para essa zona aqui não me surpreenderia nem um pouco aí então se você está interessado em shortar Bitcoin o seu stop na minha opinião tem que estar tá muito além dessa região aqui dos 28.500 tá então tome cuidado aí porque Bitcoin poderia fazer esse movimento apesar que na Binance aqui ó que eu nem falei para vocês a gente não tem tanta subida aqui do open interest nessa região tá então o Bitcoin acabou subindo aqui na Binance sem sem um aumento grande de open interest isso pode dar gerar problemas, por isso que eu sim, vou realizando vendas aqui, não vou ah, ah, tentar realizar 100% das minhas vendas nessa zona aqui, tá? Vou deixar realmente ah, parte aqui, né, do, do dinheiro para poder, poder realizar, mas já fui realizando à medida que o preço foi subindo aqui, tá, pessoal? Também a Vesco, comentando para vocês aqui, a Vesco mostra liquidez bastante aqui nessa região dos 28 mil dólares até a região aqui, ó, dos 28 mil ah, 300, 400 tem liquidez, e para baixo aqui até a região dos 26 mil, ah, 26 mil e 100, mais ou menos, aqui a gente tem Bastante liquidez para o Bitcoin, que inclusive aqui tem Confluence também, que formou ponto de liquidez na BitMEX na região dos 26.200, tá? Então, para mim, uh, é bem possível o Bitcoin fazer esse movimento, buscar essa região aqui dos 28.300 e depois ir voltar a testar a região aqui dos 26 mil dólares. Eu acho que seria uma movimentação que faria bastante sentido, na minha opinião, aqui, olhando uh, como o Bitcoin acaba se comportando, tá, pessoal? Então, basicamente, essa aqui é a minha análise para vocês aí, né, do mercado. Essa semana a gente vai ter, a sexta-feira que vai ter uma fala do Pau, então pode ter bastante. Uh, a gente pode ter bastante volatilidade aí nesta feira. Também na quinta-feira a gente tem pedidos sociais sobre o desemprego. Vai ser interessante de, de ver como vai, vai sair, tá? Mas eu acho que a fala do Paulo nessa feira, feira vai ser realmente é, bem, é, bem interessante aí de, de acompanhar. tá E também a dominância do Bitcoin que está subindo um pouquinho, tá? Então, para mim, isso aqui é um bullish no curto prazo. Né? Mostra para mim é, é, é, né? que o Bitcoin pode também... É, Fazer esse pumpzinho aí, tá, pessoal? Mas eu gostaria de ter visto o Open Inter subir mais forte aqui, tá? Eu não vi o Open subir... O agregado até ele subiu aqui é, no Open Interest, tá? fazendo fazer um update pra você aqui olhando até trdr No agregado aqui ele até subiu, na minha opinião, com o Long Short Ratio também caindo, tá? Então, vou puxar aqui os valores pra vocês acabou subindo nessa, nessa subida, subiu junto aqui o agregado com o long, long short rate caindo então é possível ele fazer essa, buscar essa zona aí, tá? a zona dos, dos 28.300 vamos ver se ele chegar lá eu vou ficar feliz porque por estar de fato realizando boas vendas aí no spot e também abrindo operação de short em futuros muito provavelmente então é isso, caras. não se deixem de assistir então o um vídeo sobre robôs aí na, na OKEx se você não, não conhece ou nunca usou, tá é interessante você fazer mas comece fazendo um capital pequeno para você aprender de fato aí é realmente interessante aqui, Eu vou fazer mais tutoriais, deixa lá o comentário também no vídeo, deixa o seu like para apoiar aí, tá? Eu faço mais tutoriais como esse, e se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar o like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações, e a gente se vê então na próxima. Um abraço!